5 de maio, 1h10 da tarde, é, eu, Ian Marino, Amanda Montesino, em nome do Centro de Humanidades Digitais da Unicamp, recebemos o Hércules da Silva Xavier Ferreira e a Keila Z, qual foi o sobrenome mesmo, Keila? Zaquer. Zaquer, exato, perfeito. É, agradeço muito a presença dos dois aqui em nome de todos os pesquisadores que estão envolvidos nesse projeto de coleta de histórias orais das iniciativas de memória digital da pandemia de Covid-19 no Brasil. É, antes da gente começar é, as perguntas do roteiro, a gente tem feito assim de forma um pouco aberta com todos os entrevistadores, eu gostaria de pedir que vocês se apresentassem, pode ser num nível mais institucional e profissional, mas se vocês quiserem entrar em outros méritos também fiquem à vontade. Muito obrigado aos dois pela presença. Vou começar então. Bom, eu sou a Keila, eu sou bióloga né, de formação, é, tenho mestrado em biologia animal e atualmente eu sou doutoranda do programa de ecologia e evolução da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. É, eu venho estudando sons desde a minha graduação né, é, em um contexto ecológico. De, de zoológico também, às vezes com espécies específicas que são animais não humanos no mestrado eu continuei nessa área ainda só que já ampliando um pouco mais a área de estudo porque antes eu estudava só um, um, animal, um animal específico né? e depois eu, eu passei a estudar um sistema inteiro e aí na, no doutorado já passei a me interessar por um que a gente chama de uma paisagem sonora ou ecoacústica, que é todo um contexto sonoro de um ambiente. Antes de eu entrar no doutorado, eu já vinha me interessando pelo som em outro contexto, para além da, da biologia em si, mas como um, um lugar que ele é capaz de guardar história e memória. Só que aí é isso, eu não sou da história, né? não tra nunca trabalhei com memória, e é, tudo aconteceu de uma forma meio intuitiva. Assim. Eu fui tentando trilhar um caminho é, do que eu achava que poderia ser válido né? em relação ao som, como, um, como esse elemento capaz de... de se transportar através do tempo e ser capaz de guardar esses elementos. E aí, nisso, eu comecei a me interessar com, sobre... Uh, aspectos do de como que o som ele poderia ser um, um elemento portador de memória. Né? E aí eu comecei a trabalhar com peças sonoras que misturam o som ambiente com, com relatos de pessoas. E também com outros tipos de, de sonoridades. E até que, nem sei se eu estou já me antecipando e né? começando a contar a história do cartografia, mas acho que eu vou parar por aqui. E aí depois a gente entra nesse, nesse mérito. Mas é isso, eu sou bióloga, artista sonora, sou pesquisadora, trabalho com som, memória, patrimônio, código aberto. É, boa tarde, eu sou o Hércules da Silva Xavier Ferreira. E por pura fanfarronice, eu poderia dizer que sou de Sagitário. Por quê? Porque eu começo estudando filosofia, depois eu vou para o mestrado em patrimônio cultural, no IFAM, que é uma referência. Então, de lá que eu pego toda essa noção de mapeamento, devido a uma professora muito boa que tive lá. Depois eu sigo para o mestrado em filosofia, porque nessa dita profissão, né, você tem que ser puro sangue, mais ou menos como uma parte da galera da história também, né? O híbrido não tem muito onde adentrar. E finalmente, devido à similaridade de pesquisas e interesses, né? E principalmente dessa sensibilidade que aquela possui, que infelizmente eu preciso aprender mais, de você pegar essas ideias, veja só que sensibilidade bacana, né? Pegar um ponto de estudo de interesse que você gosta e fazer associando para um problema no mundo. Né, você sai do seu universo micro e vai para o macro. Isso daí é, é muito bacana, muito bacana. Nessa questão do mapa, foi que eu, por sorte, eu consegui conhecer esse projeto do Cartografias da Memória. E, enfim, seguimos adiante. Por quê? Porque o meu doutorado está sendo em Memória Social pela Unirio. E como eu mapeio também certos pontos, né, embora um pouco mais sensíveis mesmo, é, tem essas similaridades, é, digamos assim, de objetos e tudo mais. Perfeito. É, já me surgiram várias questões, vou tentar me ater mais ou menos ao roteiro para mantê-las em, em, em questão. É, então, assim, antes, eu tenho uma pergunta que é sobre a questão da memória, nos dois casos, né? A gente tem a memória aparece na pesquisa e na trajetória de vocês dois. Mas eu imagino que de formas diferentes, porque... A gente está falando da memória social, de um lado, e da memória de uma pessoa que tem uma formação e tem uma trajetória ligada à área de biologia. Então, essa é uma questão que já me traz muito interesse e que é uma questão nova para gente, como entrevistadores, falando com as iniciativas. E, geralmente, estamos falando com iniciativas que são estritamente ou majoritariamente é, humanísticas, no sentido de as pessoas envolvidas são de formações de história, é, de letras ou de sociologia, né? Dentre as quais. Enfim. Mas, antes disso, antes de eu entrar nessa questão... Queria perguntar, então, sobre o cartografia das memórias. Como foi o surgimento do projeto? De onde veio essa ideia? Qual foi o momento, assim, se vocês conseguirem localizar no tempo em que vocês tiveram a ideia e começaram a botar no papel? Como que foi o encontro das pessoas que estão no projeto? Se vocês puderem falar um pouco sobre o surgimento, a gente agradeceria. É... Então, a gente estava no início da pandemia. Eu super angustiada, é, de não saber muito o que fazer, e, com meu doutorado parado. E eu estava numa época também que eu estava um pouco desiludida, né? Acho que todo mundo passa para esse período aí no doutorado, né? E, e meio é, curiosa com, com essas. com essa minha necessidade de sair um pouco desse ambiente biológico e pensar mais num, num ambiente social. Assim. Não que o, que o biológico e o ecológico não seja social, mas eu, eu tinha uma necessidade de tentar agrupar essas duas coisas. E, e eu estava numa época pensando sobre muito... É, como eu trabalhei muito com animais, assim faz, gravando direto, né, eu pensava assim, estou ah, ali fazendo entrevista com os bichos o tempo inteiro, e eles estão me contando coisas sobre a vida deles, né? E de diferentes formas, que são, eram animais de diferentes espécies, idades, idade, sexo, que falam coisas diferentes. E também tem essa questão né? de que, de acordo com o território que ele vive, ele tem linguagens diferentes. Então, isso aí é totalmente singular a, a, a questão humana. né? E aí... Eu pensei como será que essas pessoas estão atravessando essa pandemia agora, né? Porque é, esses atravessamentos eles vão variar, né, de acordo com a raça, classe social, é, distribuição geográfica. Né? Cada um tem uma prioridade, necessidade. Enquanto tinha gente que talvez estava sentindo falta da empregada doméstica, outra pessoa estava super preocupada porque ela tinha que pegar ônibus todo dia, né, e com aquele é, medo, né, mesmo de de morrer. É, eu fiquei pensando nisso e aí um dia é, uma amiga me mandou um, um, um link de um edital da Silo que é uma organização que eu já havia desenvolvido um outro projeto lá que eles estavam com um laboratório que eles chamaram de laboratório de emergência e aí eles estavam apoiando iniciativas que estavam envolvidas é, com a pandemia e a Covid. E aí eu pensei assim, ah, aí pode ser um, um momento interessante. E aí acabou que nessa mesma época eu estava gostando muito de fazer mapa também, e eu pensei assim, ah, vai ser isso, vou tentar propor um, uma espécie de um mapeamento, né, de como as pessoas elas estão se sentindo aqui na pandemia, nesse momento, né, e ver se a gente conseguia é... entender ou mesmo... É... Consegui mapear essas diferenças, né? De acordo com, com o que eu disse, com raça, sexo, né? Se existia realmente. Porque a gente sabe que existe, né? Mas como que a gente ia provar que assim, ah, existe realmente, as necessidades são diferentes, as prioridades são diferentes, e cada um está sentindo de uma forma, né? Essa pandemia. E aí eu submeti esse projeto para pro, Silo, e aí, logo depois do projeto, ele foi aceito. E aí, abriu-se, então, o que eles chamam de edital para colaboradores. As pessoas se olhavam todos os projetos que haviam sido aprovados e se inscreviam nos projetos. E aí, foi que Hércules entra, né? É, ele se inscreveu no projeto e foi daí que a gente se conheceu e começou, então, a formar um grupo, né? Aí, se o Hércules quiser falar um pouco, alguma coisa, eu não ficar aqui o tempo inteiro só eu falando. <risos> Bem falando, é verdade. E logo no início, além de mim, também entraram outros nomes, como a Beatriz, Bernardo, Clariana, Clarice, Carol, Daniela, Júlia, Juliana, Sara, Vitor e o Ellison. Não que eu tenha decorado esses nomes, eu tô vendo ali no site, tá? Algumas pessoas é, tiveram de seguir outros caminhos, né? não, podiam, não tinham mais como participar do projeto, infelizmente, porque... Tinha uma cada qual colaborou de um modo muito interessante, tá? com ideias, principalmente. É, a minha parte, por exemplo, como eu sou mais da memória social, foi nesse intuito de gerar reflexão, né? de pensar essas associações. Caramba, teve uma pessoa aqui que falou isso. Olha que interessante. Então, digamos assim, eu chego quando tudo passa. É bem próprio da filosofia, né? diga-se de passagem. E vai daí essas penimas que... Né, com o pessoal da história que segue uma linha do tempo e bem documentada, enquanto que a gente passeia aqui e ali. Mas aí serviu justamente disso. É, se não me engano, é a, a Clarice, por exemplo, é artista plástica. Então, ela trouxe um tipo de colaboração no designer, né, nessa, nessas ideias de como estruturar visualmente a informação, etc. Vai, segue uma outra linha de raciocínio, enfim cada um de nós foi colaborando com aquilo que de melhor, né, pôde fazer. Perfeito. É, eu queria, antes de eu entrar sobre o projeto, eu queria que vocês falassem um pouquinho mais, se a Keila puder falar, ou talvez você, Eric, sobre a Silo. Porque eu dei uma olhada aqui no site deles, né, e parte da, da definição deles, eles se colocam como uma estação rural. Fala um pouco sobre a Silo. Como vocês tiveram contato com essa organização? É, quais os tipos de projetos que ela está envolvido? Eu vi que ela tem apoio de fundações grandes, né, como o Instituto Serrapilheira, Ford. Comenta um pouco sobre essa instituição que, de certo modo, viabilizou o projeto de vocês. É, eu conheci a Silo em 2016. É, eu submeti um projeto para lá. Acabou que ele não foi aprovado, mas aí logo em sequência veio essa abertura do que eles chamam de chamada para colaboradores e aí é, eu fui aceita num projeto para colaborar com um rapaz da Espanha, A gente fez um projeto sobre a água, né? E aí ele que eles chamam de, de eles têm essa estação rural que fica localizada na Serrinha na Serrinha do Alambari no, aqui na Serra do Rio de Janeiro, né? E, e nessa época eles estavam sendo apoiados pela Ford. Então, eles faziam eventos, eles chamavam de interativos. Aí, eu acho que ainda existe, né? Eu não sei, eu participei da última edição, depois disso, enfim. Aí eu conheci a Silo em 2016, vindo como colaboradora né, de um projeto específico. E aí, no outro ano, eu também fui. Como é que fica assim, acabou que eu criei laços afetivos ali com as pessoas que participavam da Silo. E aí... Acho que foi em 2018 ou 2019, não lembro mais. Eu submeti um projeto já, que era um projeto meu, de produção de um gravador independente a baixo custo, né? E aí foi aprovado. E aí eu já conheci, essa foi a minha relação com a Silo. Então, a sila é essa organização que eles chamam de é, uma estação rural, e agora eu acho que é, virou uma escola rural, que eles vão oferecer cursos, né? Para... Eu não, não sei direito se é para as pessoas da região, mas uh, é isso assim, que eu sei basicamente que atualmente eles são apoiados pela Serra Pileira. É, é um grupo bastante interessante que sempre tem uma iniciativa, pelo menos uma vez por ano eles, eles saem com alguma coisa, algum edital, alguma que é sempre nessa ideia de existir um laboratório colaborativo, né, onde alguém entra com um projeto e depois vem outras pessoas de fora que têm sintonia com aquele tema ou com, com algo parecido e acaba rolando esse laboratório colaborativo. E aí agora eu acho que virou Silo Escola, mas disso aí eu já não tenho muito mais informação, né? Então tá. foi num desses editais aí que, como eu já tinha contato né com a Silo, já sabia do que eles iam fazendo, uhum. eu achei que era uma oportunidade bacana de começar o, o Cartografia, né? Mas lá no Perfeito. site, assim, a gente tem informação assim, muito mais sim. consistente do que a minha. Não, sim, não, não se preocupa com o que absolutamente precisa, que é só interessante para a gente registrar aqui na própria entrevista essas impressões. É, então, a Silo, ela abriu uma espécie de um edital, Laboratório de Emergência Covid-19, certo? Vocês se inscreveram com o projeto Cartografia das Memórias. Se vocês tivessem que explicar de forma bastante direta, qual é o objetivo do projeto Cartografia das Memórias? Para que, que ele foi criado? Você quer uma explicação hoje ou ano passado? Eu quero ver as duas. Eu quero que eu mostre o objetivo que vocês escreveram, quando vocês pensaram, e o que que talvez ele tenha se tornado. Para mim, essa trajetória é interessante. É então, porque assim, ó. inicialmente ele começa com a minha ideia. né? Eu me escrevendo com uma ideia, e depois ele acaba se virando outra coisa, porque vem mais pessoas junto. né? Depois dele já estar tá inscrito. É a primeira ideia que eu tinha era realmente fazer esse mapeamento, né? E tentar registrar e entender e provar, eu não sei qual a palavra eu uso, que as pessoas, elas tinham necessidades e prioridades diferentes e que isso precisava ser registrado de alguma forma, né? assim, é, Porque... A gente estava atravessando a pandemia, no início da pandemia. E, e ao mesmo tempo, também teve uma coisa que eu lembrei agora, que acabou me... me ajudando, que em 2019, eu fiz uma oficina na Maré. Eu trabalhava só com idosos, acima de 60 anos, né? Era uma oficina de marcenaria e eletrônica básica. E a gente tinha um grupo no WhatsApp, né? E aí logo no início da pandemia, era tipo, era muito angustiante. As pessoas mandando mensagem de que ah, ah tô com medo, ou o marido faleceu, ou minha filha tá doente, e aí aquilo tudo me também me deixava angustiada, né? Representar tá, como que a gente vai fazer nesse num futuro é, onde que isso vai ser localizado no tempo e espaço, né? Como que a gente vai conseguir contar essa história? E, ao mesmo tempo, eu era atravessada por toda essa questão do, do meu trabalho mesmo, que é da paisagem sonora, né? Que é o que... Eu, que o meu intuito desse, do, do meu trabalho acadêmico é realmente guardar uma história de um, do um ecossistema, misturado com uma ecologia humana, que no futuro a gente consiga contar aquilo, né? Porque é isso, uma árvore que existe aqui hoje, ela vai ser derrubada. Se ela for derrubada amanhã, é, como que a gente vai saber qual a função dela? Como que ela existia ali naquele espaço? Né? Então... É, para mim é muito semelhante às pessoas né se eu existo aqui hoje eu tenho uma história e uma história sonora não só do, da, da minha história oral também da história como eu entendo o ambiente do meu entorno né como eu escuto sei lá o carro do ovo como eu entendo a minha rua e a mesma coisa com para mim é muito muito similar e, e com todo um ecossistema né e aí era isso assim começou dessa dessa minha ideia de ah, tenho que fazer alguma coisa para conseguir registrar, né, esses essa história, né, e essa, sei lá, necessidade das pessoas ou angústia para isso não se perder, né, no tempo. E aí quando ele já foi aprovado aí entrou as pessoas, é, eu não sei, mas eu acho que a característica essa característica ela se mantém ainda, que acho que pelo menos para mim a principal função do cartografia é fazer esses esses registros né, das, das memórias das pessoas, que elas tenham um espaço para dizer como elas estão se sentindo e que isso seja guardado no futuro, né, como um banco. E depois eu comecei a entender é, que isso era uma área de estudo, que eu nem sabia disso. Que eu falei, era muito, foi muito intuitivo, mim, eu não sabia que isso era uma área de estudo. Né, assim, gente, mas é. E aí eu fui entendendo que aquilo ali tinha uma função, mesmo histórica, e tinha existia um doutorado nisso. Né, eu falei assim, gente, que doideira. Mas, acho que é isso, e hoje o Cartografia, para mim, ele, é, acho que é um dos projetos que eu tenho mais orgulho de participar e, e tenho várias ideias para dar continuidade para ele, assim, que eu acho que para mim aquilo ali vai virar esse mapa que ele vai, é, a partir de agora, é, ter camadas... Diversos, em diversos momentos do, da história. Né? A gente teve a pandemia, a pandemia não acabou, mas acabou. Né? Assim, a gente está tentando voltar à, à normalidade. Né? Pelo menos aqui no Rio de Janeiro... É... É, não sei se existe pandemia mais, né? mas aí existe um pós-pandemia, né? que já é um outro passo, que eu, que eu penso em, em começar uma outra camada no mapa de, dessas impressões de um pós-pandemia. E aí depois, não sei, como é que vai ser isso? No futuro se vir uma outra ideia. Então, acho que é isso. Que legal. É Vou muito comentar. interessante isso que a Keila falou, principalmente porque em Brasília tem um registro de cerca de 21 segundos de um senhorzinho gravando o carro da pamonha passando. E ele fala... Todo feliz assim, o carro da pavuna está passando. Isso, dezembro de 2020, né? Ou seja, alguns meses correram, todo mundo naquela aflição e ele, aspas, meio que sentindo a normalidade retornando, né? Embora de um modo limitado, limitado. Sim, nossa, eu estou muito interessado em fazer perguntas sobre o que que você já tem, né? O conteúdo em si desse acervo de vocês. Mas antes disso, eu queria saber, então, entendi o objetivo. E aí, me explica um pouco esse das ideias à prática. Então vocês ganham o edital. Então monta-se uma equipe. E aí como que essas ideias dessa desse cartografia das memórias se tornam esse site bonito com esse mapa e com essa forma de interatividade? Me explica um pouco como foi esse processo. Se a Silo, ela colocou mão na massa em si ou se foi um processo de financiamento e vocês tiveram que montar uma equipe? com pessoas que tivessem essas capacidades técnicas de fazer esse projeto? Me explica um pouco essa coisa das ideias ao que a gente acessa hoje como cartografia das memórias. Se quiser falar, pode me interromper aqui em qualquer momento também. Não, tá? sim, sim, mas é que nessa parte realmente você sabe muito bem, entendeu? Muito é... Bem. Eu entendo como a função da Sila ali, né, na, nesse momento, foi abrir né, é, esse edital e abrir essa, esse outro edital para a colaboração, que aí vieram pessoas de diversas áreas. Né? Pessoas trabalhavam com computação, mapeamento, com som, com a parte histórica, é, com arte. Então, num primeiro momento, enquanto a gente estava no laboratório, é... agora eu vou, eu vou dizer o que eu não lembro. Assim. Eu acho, eu acho que não teve nenhum tipo de financiamento. Se teve, foi tipo 500 reais, assim, mas eu não tenho certeza disso. Sim, sim. Se não me falha a memória, acho que a Silo deu assim, um valor inicial muito... É, o termo não é pejorativo, simbólico, de 500... Ou, no máximo no máximo 3 mil mas esses 3 mil era para ser específico para aquele para hospedagem inicial sabe do projeto no site era uma coisa assim porque não, acho que eles calcularam né alguns meses e tal não, eu, eu, eu acho que não foi isso porque assim eu não eu preciso é, pensar, lembrar e olhar em algum documento se teve essa essa esse pagamento porque a, a priori o o site estava depositado no XYZ, né, que é um gratuito, Isso. e Isso. no GitHub, então não, não, não tinha pagamento disso. Eu não lembro se teve um apoio, assim, mas é, como tinha pessoas, né, especificamente Sara e Vitor, que trabalham com programação, é, tiveram, esteve ia, com a ajuda da Clarice também, que era design, é, a gente fez um primeiro protótipo, feio, tadinho super clarinho, o negócio que eu me incomodava demais, era tipo um rosa bebê com as bebê eu falava assim, não, eu não quero isso e aí é... mas era o que a gente tinha condição de fazer naquele momento, né, então é... a gente recebia os áudios via WhatsApp, né, que é eu tinha um número sobrando assim, não, não lembro, acho que eu tinha um número do Rio de Janeiro, que eu antes morava no Rio Grande do Sul, vim o Rio, eu não lembro se eu comprei o número, mas, enfim, a gente tinha um número do WhatsApp, né, e as pessoas mandavam os relatos via WhatsApp nesse, nesse primeiro momento, né. Aí a gente conseguiu construir uma plataforma é, bem básica mesmo, e, e aí foi isso, aí acabou né, o período do do laboratório, né? a gente fez a apresentação do projeto no final. e oh, des Desculpa, localiza para mim no tempo, essa primeira versão entrou quando? Vocês começaram a receber os primeiros relatos, você sabe dizer mais ou menos quando? Abril. Ah, abril. Ah. Eu acho que foi abril, porque... Tá. Estou pensando. Eu acho que foi abril porque... Minha mãe teve Covid logo no início, né? Ela ficou muito mal. E aí eu lembro que acabou que, assim, isso foi logo depois, assim. Aí ela uhum. ficou muito tempo internada, então... Nessa época não foi, porque eu não tava conseguindo fazer nada mesmo. Só tava, tipo, preocupada Sim. com isso. E, então eu não tenho certeza se foi abril, maio... Mas é, eu posso te responder isso depois, assim, que a gente Não, tem uma tabela. Problema, problema. É só, é só para ter uma noção de quanto tempo registros. foi sair essa primeira, essa primeira versão. E como que vocês divulgavam? Como que vocês começaram a receber os primeiros, os primeiros áudios? Qual que foi a estratégia que vocês usaram? É, então, como tinha muita gente nesse. Na época do laboratório de emergência, tinha. Eu acho que tinha umas 10 pessoas que eram colaboradores do, do Cartografia, cada pessoa de um lugar, né? tinha gente em Manaus. Tinha pessoas do Recife, é, gente de Minas, São Paulo. Então a gente pegava esse número do WhatsApp e as pessoas saíam enviando para assim, o grupo de amigos, conhecidos. E aí também a gente te divulgou no laboratório, que tinha mais gente ainda. Então meio que foi assim: uma divulgação é, entre a gente ali e depois com os seus pares ou com pessoas conhecidas. Sei lá, você tem um grupo no WhatsApp de amigos do futebol, aí ia lá e jogava lá, sabe? Foi desse jeito. A priori foi assim. Né? É... E aí depois, enfim, aí acabou o laboratório. Tô pensando aqui que eu acho que teve um dinheiro da Silva que a gente fez uns primeiros posts pagos, sabe, no Instagram. Sim, sim. Eu não tenho certeza disso Foi preferir -se o seu Instagram. Chegou se a conversar sobre o Facebook também. Etc. Até tem uma página né, no Facebook, mas ela nunca foi Sim. muito alimentada. No Twitter também, cogitou-se inicialmente, mas é outra linguagem o Twitter. É, não dava, não, não dava para se manter ali, né? Que você precisa estar ali o tempo inteiro, né? É, um tuiteiro, e ninguém queria fazer o papel do Twitter. Acho que não tinha nem um Twitter ali mesmo. Né? Mas aí depois acabou, né? Acabou o laboratório e assim mesmo a gente continuou fazendo divulgação. É... Muita gente saiu né? nesse período, assim, acabou o laboratório, cada um foi, sei lá, seguir sua vida, e algumas outras pessoas permaneceram né? no grupo ainda, mesmo é... tendo acabado o laboratório desculpa isso e foi a... quando essa fase silo do laboratório durou quanto tempo vocês acham mais ou menos é quem é isso acho que aproximadamente seis meses porque logo eu de acho saída que é isso mesmo, não. não sabe por que, que eu digo seis meses porque eu estou pensando justamente a partir de abril que sim tem todo o sentido tá os primeiros registros são de, de abril maio aí conta seis meses vai terminar ali por por novembro né a minha matemática horrorosa outubro novembro que eu lembro que em dado momento por um, um total acaso do destino, é, o pessoal da Memória da Eletricidade entra em contato conosco uhum. e eu meio que sou escolhido para falar sobre o projeto juntamente com a grande professora Beatriz Kushner, do Arquivo Municipal do Rio de Janeiro, né? ex-diretora e tal, atualmente já foi diretora, atualmente ela só está no arquivo mesmo, alguma coisa assim. Understanding Oi? Aí... É, perdão, que eu ouvi um som de fundo. Aí, nesse momento, quando esse pessoal da Memória da Eletricidade conversa conosco, também acaba se espalhando um pouco mais nessa né, iniciativa. E a professora já fazia parte de um grupo, justamente Sim. de arquivistas que cuidava disso, e aí foi colocando a gente numa espécie de rota. né? O é muito sistema... isolamento, né, que eles tinham o projeto do Arquivo Municipal do Rio de Janeiro. né? Isso, isso, perfeito. É, não sei se tu lembra, Keila, que um, um jornalista depois entra em contato conosco, que eu acho que ele era correspondente de um, um jornal suíço ou sueco, alguma coisa assim, aí conversa conosco pelo, pelo Skype, e depois o pessoal do Sesc também entra em contato conosco, entendeu? E aí vai divulgando mais e mais por aquela região ali de São Paulo, e é isso, foi... É, eu não sei se tá lembrado aqui. realmente aconteceram muitas coisas mas é, enfim, eu vou tomar uma pequena liberdade aqui, na época que ela só dizia que estava ocupada e a gente por sensibilidade nunca perguntava por quê. mas é bom saber que sua mãe recuperou-se bem, né, resistiu à covid e tudo mais assim, né? senão era capaz da gente ter feito alguma outra coisa, né o projeto poderia não ter andado de tanta preocupação que a gente poderia ter sentido. E aí, não, perfeito. Me explica um pouco, então, essa, essa se abriu um mundo, então, de conexões, de pessoas que ajudaram a divulgação né, do projeto dentro desses, desses meses iniciais. E aí vocês citam também o apoio financeiro da Open Society Foundation, né? E desse, desse, desse parece, me parece que é uma segunda etapa, ou não sei se é uma terceira etapa, me coloca, então, os próximos momentos do Cartografia das Memórias, quais são as próximas relações em termos de infraestruturais que vocês tiveram, que vocês acham que foram importantes? Assim. Então, eu acho assim, que é, não, não é querendo discordar de você, não. É. É. Mas eu acho que durou um, dois meses o laboratório de emergência, porque eu estava olhando aqui as datas, aí na terceira edição já estava em... Era em 31 é. de agosto e a gente participou da primeira edição. Então, assim, teve primeira, segunda, terceira edição, eu estou vendo um vídeo aqui no YouTube de uma não. iniciativa. Não, é, foi muito intenso, nossa, foi muito intenso. É, que foi é porque, muito porque intenso. as coisas meio que casaram. Assim, é, é, teve o fim do, do laboratório de emergência, e em junho ou julho, assim, eu posso te dar uma data certa depois, agora eu não vou lembrar. É, eu acabei tendo acesso, de alguma forma, a um edital que a Universidade de York tava, abriu, né, que eles chamavam de Ativista contra a Repressão da Covid-19. E aí foi nesse momento que eu falei assim, ah, acho que pode ser um, um processo interessante, porque aí eles estavam entrando com um apoio que era... Não lembro quanto que era, assim, 18 mil. Era alguma coisa. Era, não era muito, mas era suficiente para conseguir é, refazer a plataforma, né? De uma forma mais técnica mesmo e conseguir remunerar as pessoas que estavam ali, né? Uhum. Trabalhando. Porque, assim. É, a maioria estava ali porque queria mesmo, mas a gente sabe que dar um trabalho, né, então, é, nesse momento, foi enviado, então, esse, esse, esse projeto para a Universidade de York, e, e foi aprovado, eu nem acreditei, assim, porque eram, foram, sei lá, 300 iniciativas do mundo inteiro, né, e, foram aprovados nesse primeiro, nesse primeiro lote, acho que 10. Aqui no Brasil foi a gente e um pessoal do... É um, um, um, um grupo indígena. Eu não lembro... Não lembro qual, mas é, eles trabalhavam com... Rádio, alguma coisa assim. Então, foi aqui no Brasil foi... Esses dois projetos. Aí teve alguns projetos. Teve um projeto do Peru. É, enfim, teve projetos do, do mundo inteiro, né? E, e aí eu acho que esse, esse resultado ele saiu por agosto, setembro, assim. E, e aí foi que quando a gente conseguiu estruturar a plataforma, né? Fazer Fazer a plataforma do jeito que ela está hoje, uh, conseguir pagar uma hospedagem, um domínio, conseguimos também começar com alguns trabalhos de arquivo, né? Isso assim, tipo, uh, aí é a parte que acho que o Hércules pode explicar melhor, mas tentar umas palavras-chave para quando você fosse buscar né, os relatos, você encontrar, né? É... Enfim, esse dinheiro foi é, colocado para isso, assim, para conseguir fazer o site, remunerar as pessoas que estavam ali. Aí, nesse momento, a gente já não era mais tantas pessoas, é, acho que eram umas seis, sete. E no meio do caminho, ainda algumas pessoas saíram, né? E aí, hoje, o que a gente... O que pessoas que ainda continuam de alguma forma envolvida, né? Sou eu, o Vitor, que é um programador, né, que ele faz a parte de fica ali cuidando dos relatos que chega, o Hércules que sempre tá super ligado e escrevendo e mandando coisas. E acho que é isso, nós três assim. As outras pessoas meio que assim, cada um foi tomando sua vida também seu seu destino e e é isso, mas o, acho que o primordial para conseguir estruturar o cartografia do jeito que está, que eu acho que se a gente não tivesse conseguido o, esse apoio da Universidade de York, acho que não teria saído, se não teria ido para frente. Então, foi muito importante. Tanto que quando terminou o... o o, essa parte do, do, do, desse patrocínio é, acabou que foi ficando para né, trás, assim. O que é difícil, mas as pessoas têm que trabalhar, têm coisas para fazer, né? Então é, é isso, aí eu sempre estou aí tentando achar algum edital para colocar o projeto de novo, para tentar fazer ele andar, né? para não deixar parado mesmo. Né? Sim. Foi nesse momento que entrou esse edital que vocês começaram a usar a ferramenta de gravação no próprio site? É, essa era uma... Foi só... Foi a partir desse, desse, desse financiamento que a gente conseguiu é, desenvolver isso, porque deu muito trabalho, né? Mas foi já no final do... Esse essa era o, o cronograma, né? O que a gente vai fazer com dinheiro era estruturar o site para que se pudesse gravar nele próprio então sim. E aí vocês é, abandonaram o uso do WhatsApp ou ele seguiu na paralela? Não, abandonamos. Ele é meu número hoje. Ah, <risos> é, é, assim, foi uma. É, acho que não foi uma boa ideia eu pegar, porque ele era meu número antes. Aí eu cedi, ele estava usando muito aqui no Rio. E aí, depois, ele, como ele foi jogado na rede, assim, todo mundo sabia, hoje, até hoje, eu recebo de 10 a 15 ligações de pessoas de, assim, do, de marketing e a Nossa. mensagem, é assim, né? Entendi, caramba. E me <risos> explica uma coisa, gente. Isso foi muito boa. Qual, qual que é a história de um áudio que chega no Cartografia das Memórias? Então, vamos imaginar que uma pessoa em algum lugar do mundo entre no site de vocês, ou no começo tivesse contato com o seu número de telefone, mandasse o depoimento em áudio, a gravação, seja de um som ambiente ou de um relato individual, e aí qual que é a história desse áudio até uma pessoa qualquer entrar no site e conseguir ouvi-lo? Para onde ele vai? Ele passa por instâncias intermediárias, uma curadoria, um tratamento, onde que ele está depositado? Explica para a gente a história desses documentos sonoros. É... Quando a gente começou com, com o projeto, existia uma preocupação entre se manter, né? É, proteger a identidade das pessoas que enviassem os relatos, né? Então, já... Quando você entra no site, você já vê assim... Ah, você não precisa dizer seu nome. Na verdade, não é para você dizer seu nome, porque a gente não está, assim... A gente não tem o interesse de identificar as pessoas e nem colocar essa identidade dela de alguma forma em risco. Né? Então, não daria para fazer essa, essa, esse lançamento direto, né? Não dá para você entrar no site, gravar e, e instantaneamente ir para o mapa, né? Porque fora que tem várias outras coisas, né? Você não sabe o que as pessoas vão falar, então precisa passar por uma curadoria. Então, a partir do momento que você entra no site, você grava seu relato, ele vai, vai para o servidor. E aí, de lá... É, é feita uma edição. A maioria das vezes precisa fazer edição. Esse é o, eu vou falar por mim, porque acho que eu fiz a maioria desse trabalho mesmo, assim, então eu procuro muitas vezes deixar o som cru, mesmo, assim, sabe? Mesmo que sei lá, tenha vários ruídos no fundo que também me interessa essa parte. Assim. E eu só faço mesmo uma parte de editar, se a pessoa disse Porque muita gente, a maioria das pessoas diz o nome, diz a idade, diz às vezes onde mora. Então, é, há esse recorte dessas, dessas informações, né? E algumas vezes pouca mixagem, alguma coisa ali, mas coisa bem... só se tiver muito baixo, o áudio, né? Aí, depois disso, ele é jogado no... O repositório do GitHub. Tá. E aí, sim, é, é feito essa esse cruzamento, que a partir do momento que você joga no GitHub, ele já está no site. E aí, você consegue ver no mapa já o seu relato. Entendi. No lugar que você... Ah, é. Quando você entra, também tem lá a opção que antes de você gravar, você pode optar por é, deixar é, o localizador do seu celular ou do seu telefone ligado, que aí vai fazer isso automático, ou então você diz é, o bairro, o nome de uma rua que você está, que aí depois vai, vai ser feita essa busca pelo, pela é, posição geográfica. né E como que foi, assim, nesse processo de filtragem, vocês tiveram muita coisa que vocês receberam e não está disponível para o público em geral? Não, né? porque foi feita uma edição muito, muito boa mesmo para justamente preservar a privacidade de cada um. Nesse ponto, o, o grupo em si tinha uma sensibilidade ética muito, muito firme, muito forte. É, alguns relatos não foram, acho que três ou quatro. É, alguns conteúdos... É, fake news, é, uhum. outros que uh, entravam em confronto com o com a, com a proposta do projeto, né, com o discurso uh, fascista, machista, então foi poucos. É, eu lembro de um caso de uma pessoa que estava é, falando, né, que na hora para vacinar, é, isso aí já, já depois, sei lá, foi ano passado, assim. é outra pessoa falando assim, ah, vamos tomar chá de boldo, são informações que são... eu, assim, eu não acho que deva ser jogado no, no mapa, então aí é, eu acabei tomando essa decisão sozinha mesmo, falei assim, ah, isso não vai entrar né, no mapa, tem um relato, tem um único relato que ele ficou que a pessoa, ela tem um discurso um pouco contraditório que ao mesmo tempo ela diz que é uma doença ela fala assim, ah, é inventado isso, mas aí ao longo do, do relato dela ela muda de opinião e já diz que aquilo ali é um problema mesmo então esse relato ficou. Entendi. Perfeito. E como vocês, vocês poderiam descrever como que foi o fluxo de recebimento, tanto em termos de quantidade, quando que vocês receberam mais ou menos, e quanto em questão de regiões, porque vocês têm uma maioria do Brasil, vocês pudessem falar um pouco sobre se houve algum fluxo regional, ou quando que ele se tornou global, quando que vocês receberam, vocês têm relatos europeus, vocês têm relatos que estão vindo dos Estados Unidos, de outros países latino-americanos, podemos falar um pouco disso, assim, dessa oscilação, fluxo de recebimento de áudios? Posso só interromper antes de vocês responderem? Que eu queria falar, só fazer um comentário sobre o que a falou, que eu achei muito interessante essa questão das fake news que ela colocou, né, desses depoimentos, é, que é mais uma reflexão mesmo para a gente, porque ao mesmo tempo que isso é um material muito rico para a gente, né, enquanto historiadora, a gente pensar também ter esse registro sobre fake news e sobre é, esse negacionismo, é, até que ponto também ele é muito perigoso para a gente colocar ele no ar, assim, né? colocar ele nas redes. Então, a gente pensar muito que ao mesmo tempo que a gente está falando de arquivos, de certa forma, com o um projeto de vocês e outros projetos, a gente também está falando de disseminação de informação né ao mesmo tempo. Então, foi uma coisa que eu achei assim, muito interessante. E aí eu também aproveitar e já meio que pegar nessa pergunta que eu ia fez, eu estava pensando muito sobre isso, que eu estava dando uma olhada no mapa, e a maior, eu meio que comecei a ver onde tinham mais depoimentos, né? E aí eu vi que ali na região, aqui na região de São Paulo, ABC, tinham bastante depoimentos, uh, relatos no Rio de Janeiro, uh, também no, aqui no litoral paulista, né? São Vicente Santos ali tinham bastante muitos relatos, e aí eu ia perguntar se vocês perceberam isso, assim, se tem alguma correlação, não sei, se alguém é dessas regiões, alguém que estava no projeto, e por isso que acabou disseminando mais ali, ou se, se não, se foi assim, só aconteceu mesmo. Acho que era mais isso. Foi totalmente direcionado, né? Porque tinha muita, acho que o Rio de Janeiro é o lugar que tem mais relato É... O que é isso? Apesar de na, é, eu, já, eu já morava aqui no Rio, o Hércules é do Rio, tinha a Júlia e o Bernardo que eram do Rio também. Acho que era aí, acho que era nós quatro, então a gente era a maioria. E aí é, acabou que a maioria dos relatos vieram do Rio. São Paulo, eu não tenho uma, não lembro se eu tenho, não tenho uma explicação, assim, mas São Paulo, São Paulo, assim, sempre tem bastante coisa que vem dali, né? E aí... Mas é, eu acho que, sim, o, os relatos eles estão um pouco relacionados com a participação das pessoas ali que estavam no projeto. A princípio, né? Tem, esse, tem essa ligação, né? Que alguém de Recife, então, conseguiu passar um pouco para lá, uma pessoa que mora em Manaus, né? Então, tem esse viés aí, né? Porque a gente... Essa, essa foi uma questão, assim, que para mim me deixou angustiada, né, de como a gente conseguir fazer uma divulgação para o Brasil inteiro, sabe, de que existiria uma, uma igualdade, ou pelo menos um, uma, não uma discrepância tão grande de, entre as regiões, até né? tem região que a gente não conseguiu relato, e aí a gente pensou em fazer é, divulgação em rádio, é, Vários tipos de divulgação. Aí foi, entrou a história do Instagram, né de ah, vamos tentar divulgar, vamos tentar divulgar. Mas ainda é uma questão assim de como atingir, como chegar em, em algumas áreas. Porém, tem, um, tem uma coisa que aconteceu que eu achei muito, muito, muito legal. Tem uma, uma professora do interior, do Rio Grande do Norte, que eu não sei como ela ficou sabendo do projeto. Não sei como. E aí ela usou a aula dela, ela era uma professora de português. Ela usou a aula dela para fazer, para pedir para os meninos mandarem relatos. Então a gente tem o um relato de todas as turmas delas. Eu achei isso muito legal. Isso aí, sim, aconteceu de uma forma assim. Caralho, como que ela conseguiu? E aí? Achei, achei aqui no mapa a concentração de relatos. Você que... vai ver que assim, é porque é isso. Vai ver um ponto. É, Num lugar, lugar, parte, é, no no centro, vários assim, ó, No mesmo quarteirão, vários <risos> relatos. assim E, é, e é, são muito bons. E aí é isso. Muita coisa aconteceu. Por, por, muito, muitos relatos vieram de áreas que eram das pessoas que estavam participando do projeto. Porém, aconteceu essa, esses casos aí também. Né? Não sei se você pergunta mais outra coisa. Não, é isso. E a parte internacional? Quando que internacionalizou o negócio? Como que foi essa até Ah, sabem sim, teve a parte de, da própria é, Universidade penso. de York e dos ativistas divulgarem o projeto, né? E. E acho que foi isso, sim. Acho que talvez aqui no Brasil alguém tinha um conhecido que estava fora, né? E aí acabou mandando. Mas a gente tem um relato que está numa língua, eu nem sei qual é essa, que é um dos últimos. Não sei se é na Irlanda que o cara tá, mas aí eu, eu acho que ele não fala irlandês, eu não sei o que, que, que é que ele está falando. Então a gente não sabe nem o que ele está falando, mas está no mapa. Olha, tá no ele, mapa. É, é, bem, é, a gente eu tentou eu, uma transcrição assim, para ver se entendia o que que era, né? Quantos relatos vocês estão hoje? Gaélico. Tá. Vocês estão com quantos relatos hoje? Sabem dizer, mais ou menos? Na última contagem, no 251. Eu não sei se... E como teve depois de 2020 também? Keila, tu tem... Keila sem som. Perdão. Desculpa. Eu fiz a última triagem de editar e colocar para subir para o mapa. Acho que foi em março. Não era 280. Mas... Eu posso olhar aqui. Isso. Não, perfeito. E, e aí eu queria perguntar sobre, assim a apreciação que vocês fizeram desses áudios que vocês receberam, vocês poderiam falar algumas coisas. Às vezes, tem, tem algumas pessoas que conseguem dizer para a gente se percebem uma maioria de, de homens e de mulheres é, faixa etária, é, temáticas mais recorrentes, não sei, o que vocês, vocês poderiam falar alguma coisa sobre, assim, olhando para esse conjunto, essa coleção que vocês coletaram nesse processo? Olha, eu particularmente notei uma predominância feminina é, de jovens a mais ou menos ali, idosas também e tal. Não tanto idosas, tá? mas ficaria no meio ali 40 anos, seria a média, se fosse para dizer um número. Tá? tá E os gelatos são bem sensíveis também. Ou no caso, por exemplo, do Rio Grande do Norte, né que essa professora utilizou. Tem muitas meninas também e, e você percebe uma diferença quando é o menino falando. né Elas têm uma certa preocupação assim mais de querer passar um conteúdo. O menino já vai um pouco mais para brincadeira. Fica, não sei, parecer um pouquinho isso, entendeu? E tirando esse detalhe, né, não dá para conhecer outros detalhes, por exemplo, como a classe econômica. Talvez só se a gente localizasse no mapa, fosse comparar né, no Google Maps se é uma, uma região é, mais pobre ou mais rica do estado da cidade e tal. Mas, pela fala, não dá para perceber muito, não. Perfeito. E, e, e como que vocês imaginam os próximos passos do projeto? Assim, eu acho que deu para entender muito bem o trajeto dos depoimentos, né, as, de onde veio a ideia, toda a parte estrutural, a trajetória de vocês. Como que vocês imaginam? Tem essa, a gente vive essa situação muito difícil. E aquela comentou que é a situação do fim da pandemia, que a gente não sabe se tem fim ou se não tem fim. E os projetos que tratam da pandemia, quando que é o fim deles, se é que eles têm fim né, nesse contexto? O que vocês podem dizer para a gente? É, só vou voltar um pouquinho na pergunta anterior. Claro, claro, desculpa. <risos> eu, eu acho que alguns relatos você consegue identificar algumas coisas. Assim. Eu acho que é pelo, pelo, pelo conteúdo que a pessoa está falando ali. né que... é, é isso, assim eu ouvi todos. Então... Não sei se é, não estou falando que, você tá, que, que, que a sua impressão seja inválida, não, sabe? Não é isso, não, só estou mais colocando o que, que, que eu senti, né? É, tem questões que eu acho que dá para identificar, assim, sei lá, você pelo menos imagina é, que uma pessoa dizendo que precisa trabalhar todo dia, né? Assim, ah, você consegue pelo menos assim, Ah, eu trabalho no túnel uma pessoa de classe média alta vai trabalhar sendo sei lá é, ah, fazendo manutenção de um túnel eu imagino que não né? e aí enquanto uma outra pessoa já diz assim ah, eu estou na minha casa de praia uhum. não, eu não tenho uma casa de praia <risos> né? acho que a maioria das pessoas de classe média, baixa também não tem, né ou um outro discurso de ah agora eu consigo ficar mais perto da minha família eu acho que esse discurso também não é assim os tipo, anos como uma é, ah parte boa da pandemia assim. é, sendo que quem qual foram as famílias que, consegu, que puderam se manter em casa durante todo o tempo né e aí um outro discurso de ah tem uma tem um, um um relato de uma, de uma senhora da Maré que eu dei aula, que eu não sei no final o que, que aconteceu, né ela tava, o, o marido dela é sapateiro, e ele ficou doente. Né? E aí ela estava falando que, ele, que ela ia levar ele no posto no outro dia. Então a gente sabe que também a gente não está falando de uma pessoa de, de classe média, e muito menos classe média alta. Né? e aí se a gente pensa num recorte racial assim, ah, qual é a maioria qual é a cor da, da maioria das pessoas que moram dentro de uma comunidade né? então é, eu acho que algumas coisas conseguem retirar sim, e aí até quando está relacionado aos, às sensações mesmo de ah, eu estou com saudade da praia, eu estou com saudade de é, sei lá, viajar eu estou com saudade de passear, de um outro que é, eu estou com medo de, eu não aguento mais trabalhar, eu tenho medo de entrar no ônibus, eu não tenho plano de saúde, ou fulano, ou alguém da minha família precisou ir para o hospital, ir para a UPA, ficou internado, sabe? Então, eu acho que consegue tirar esses dados, assim, de uma forma não exata, mas eles sim contém informações, algumas informações sobre essas localizações sociais de algumas pessoas. Nossa, vocês ouviram, vocês ouviram muita coisa, em que Muito interessante de imaginar. É ah, muita história, assim, era muita Muito... história porque tinha, tinha dias que eu ficava realmente abalada. Tinha dia que eu precisava ficar dois dias sem ouvir, porque... Era uma história de tudo, assim. Sim. Muito, muito, muito rico ouvir isso de vocês. É, eu quero muito perguntar... É, eu tenho uma outra pergunta daqui a pouco, mas eu queria que vocês pudessem falar um pouco sobre as perspectivas de vocês, próximos passos, como que vocês lidam, se vocês consideram que esse projeto tem um fim ou não. Você já deu uma prévia um pouco, mas puder falar um pouquinho mais sobre isso. Eu não gosto da ideia de pensar num fim. Né? Então, ainda mais é, a gente vivendo nesse, nesse lugar meio que a gente não sabe se é o fim, né? Se é o fim da pandemia, mas pode ser, tá? Vamos pensar assim: hoje acabou a pandemia, mas e quais são as consequências disso? Eu posso responder por mim, assim, né? Eu, eu sei que muita coisa mudou em mim depois de, desses dois anos, de como hoje eu me comporto, de como eu sinto algumas coisas, então eu acho que existe um reflexo ali do indivíduo e também de um coletivo, né, de como as pessoas passaram a se comportar, né? E aí é, aí existe passaram a se comportar, passaram a sentir, passaram a, a não sei, às vezes ficar com medo mais localizado, né? Então eu tinha, tenho essa ideia mesmo de tentar dar continuidade para o projeto, né? De... Já pensar numa perspectiva de um pós-pandêmico ou quais são as consequências da, da pandemia para você, né? Porque ainda nessa época a gente não não tem o, o... Teve um gap aí, né? Que na época que as pessoas estavam morrendo muito, a gente não tem quase nada mesmo. Então, tem toda uma, uma, uma situação aí que ficou meio fora mesmo, né? Foi naquele momento que... Estava todo mundo muito exausto, cansado e aí é, é, pessoas morrendo mil, milhares por dia. Então, é, como é que, não sei, como é que essas pessoas ficaram depois, né? Se ela uhum. perdeu alguém da família, ou se você perdeu seu trabalho, se perdeu sua sanidade mental, você perdeu alguma coisa. Eu só, acho que Dificilmente alguém passou ileso, né? Óbvio que tem grupos que foram atingidos de forma muito mais violenta, né? Então, eu gostaria de dar continuidade nesse pós-pandêmico aí, né? Entendendo como é que as pessoas estão agora, o que elas acham disso tudo, aí mistura, mistura não, né? O governo que a gente vida atualmente ele é responsável por um tanto de coisas, né? Que Sim. então como tudo isso afetou e quais são as perspectivas mesmo, né? De futuro e é quando a gente pensa na palavra futuro, né? Que muito... eu particularmente fiquei com muita dificuldade de pensar num futuro assim por um tempo, né? O que é isso? O que vai acontecer? Né? A gente sabe se amanhã vai estar vivo ou mesmo se você permanecer, se você conseguir sobreviver a que custo, né? Sim. E aí, as pessoas próximas, os afetos, os pares, você pode perder as pessoas. É, foi tudo muito intenso e, e triste e angustiante. E aí eu gostaria de, quem sabe, fazer esse registro aí e fazer mais uma camada do mapa. né? Legal você, Hércules, o que você pode dizer aí também das suas sensações em relação a perspectivas, assim, e o que fazer com isso? Olha, justamente como a Keila tocou no assunto, os silêncios. Os silêncios vão dizer muito agora, justamente nesse momento depois. Afinal, de fato, tem muitas angústias no mapa. Né? Por resistência particular, evito falar delas. Tem essa preocupação com o emprego, por exemplo, é uma constante também. Então, como terá sido depois dessa pessoa? Ela permanece pessoa, né? Manteve sua dignidade, encontrou alguma dignidade? Afinal, haja visto como as coisas estão sendo governadas, né? É uma, não sei, uma sensação de trágico é, paira sobre o ar. Mas também tem aquelas pessoas que deixaram relatos um tanto quanto positivos, assim, que saem gênuos também, né? O que eu posso dizer é que o Cartografias da Memória cumpriu um papel importantíssimo de ser uma espécie de ilha cujas garrafas lançadas nesse mar, a recolha delas agora vai permitir todo um desdobramento de novos sentidos. Né? A gente ouvindo agora determinados relatos que foram feitos em 2020, né, por essa questão mesmo afetiva, é pensar, bom, como essa pessoa está agora? É pensar se houve um andamento. Mas... Né? A esperança domina. Eu, particularmente, eu acho que tem que ser sempre uma marca, assim, né? E imaginar que ocorreram coisas boas também nesse pode Mas a realidade se choca, né? Eu, eu imagino. Vocês conseguiriam, vocês acham, contatar as pessoas que mandaram áudio para vocês para fazerem um convite em um novo envio de áudios? Será que é correto contatá-las, entendeu? É, não, é a uma minha pergunta é... mesmo, com, com, com relação à forma como elas registraram, se isso daria uma possibilidade de um contato de vocês com essas pessoas, convidando para uma nova participação, uma reflexão posterior, é só uma, uma curiosidade mesmo. Não, daria até um determinado tempo que eu ainda tinha o um número, pelo menos parte do número do WhatsApp das pessoas, Sim. né? e aí eu apaguei tudo, então hoje não tem... Não tem condição disso. Depois, ainda que foi para o pro, pro site, ficou mais difícil ainda. Né? Só se, sei lá, fizer uma busca por, é, sei lá, a rua da pessoa, mais igual a, a professora da escola, eu entrei em contato. Eu, é que eles falavam o nome dela, aí eu fui e perguntei, e conversei a gente conversou um pouco, assim, sabe, tá? O Falei com ela que tinha ficado muito feliz de ter recebido os relatos. Então, assim, mais uma forma de agradecimento foi esse contato mesmo. É, eu estava olhando aqui no, na planilha, o primeiro relato veio dia 24 de abril. Tá. E o último, só para a O último é... Sem problema. Dia 29 do 11. Tá. A gente tá um tempão já sem receber nada. Tá. Maravilha. Eu tenho só mais duas perguntas, eu não quero segurar vocês por mais muito tempo, tá Tá maravilhoso ouvir vocês, mas eu não quero segurar vocês eternamente, aqui senão vão ser perguntas as eternas, assim. Mas, enfim, eu queria perguntar um pouco sobre a preservação desses áudios, porque uma questão muito sensível que a gente está conversando com muitas iniciativas que trabalham com documentos digitais diferentes, né? áudios, documentos que as pessoas enviam via redes sociais, uma preocupação das iniciativas e, e uma diversidade muito grande que a gente tem visto de estratégia de como preservar, né? Onde que a gente guarda isso para estar preservado? É, esses áudios, eles, como que vocês estão preservando, guardando eles onde para que vocês possam ter certeza e segurança de que eles estão seguros e de que vocês vão poder acessá-los se eventualmente, por exemplo, a plataforma de vocês não existir mais como ela existe hoje, mas que os áudios ainda possam existir. É, eles estão no GitHub. Né, e eu tenho uma cópia particular comigo, dele também, né, guardado no, no HD externo. E é ah, isso. Tá. É, e na época professora, eu até comentei com a Keila também, caso for necessário, é possível um espaço no arquivo municipal mas não, não há necessidade disso. A segurança e, aquela, e, e as demais moças também é, é muito grande. é muito grande Tem uma preocupação muito grande mesmo. É, isso tem que pôr ênfase. Por quê? Porque eu vou tomar uma pequena liberdade. Quando vocês começarem a fazer o senso crítico de como cada privacidade é respeitada, como cada dado é guardado, vocês podem ter certeza que, no caso do cartografia das memórias, é, é, é muito correto muito certinho, muito, muito, muito cauteloso também, inclusive. Isso, isso é uma grande marca mesmo. E aí é o, é o prazer que eu sinto trabalhando é, sobre, eu vou usar um termo horroroso, sobre a mentoria da Keila. Entendeu? Essa palavra é horrorosa, né? Mas eu quero dizer assim, poxa, bacana, é um projeto muito sensível, uma sacada muito genial, e poder aprender com ele, entendeu? É... É enriquecedor, e principalmente nessa parte como os dados são respeitados, assim, sabe? Isso é um ponto muito forte, né? Essa preocupação e tal. Perfeito. É, eu tenho mais uma pergunta só, depois eu passo para Amanda, caso ela queira é, trazer mais alguma coisa, mas é, vocês falaram sobre as perspectivas do projeto. Eu queria perguntar para vocês individualmente. Como que esse projeto, ele se relaciona com as experiências anteriores, com o que vocês aprenderam e vocês acham que vocês mudaram, tanto em relação a essa temática das memórias, que eu sei que para vocês dois, nas áreas de vocês, que são áreas diferentes, tem um significado diferente, a ideia de memória, é, quanto para relação ao uso das tecnologias, a interação via redes sociais e, e online com outras pessoas, porque... Como que foi, por exemplo, para a Keila, e da, do que ela falou de entrevistar os animais para ter todo esse processo com a pandemia? Como que foi para você, Hércules, que saiu da filosofia, está na memória social, também passar por essa experiência no qual as mídias digitais têm uma, uma importância tão grande, né? Conta um pouco para a gente individualmente, assim, quanto que vocês já estavam prontos para lidar com isso? Quanto vocês aprenderam? E como que vocês acham que vocês saem desse projeto? É... Acho que eu nem imaginava o quanto o projeto ia acabar influenciando a minha vida e a que, minha questão de carreira também. Assim. É... Depois de... Desde esse início do Cartografia, eu já vinha pensando formas de tentar fazer com que o meu trabalho acadêmico ele fosse menos acadêmico e um pouco mais... que tivesse é, mais de mim ali, sabe? Enquanto indivíduo mesmo, assim. É. E aí, isso é, é muito complexo, muito complexo quando a gente pensa na academia, né? Que ela, ela é um tanto quadrada, né? Com números exatos, então... É. E aí, isso foi só alimentando mesmo um questionamento que eu tinha a respeito do que como eu como estava produzindo ciência, né? Para quê? Para quem? E aí, é, a partir disso, eu comecei a desenvolver outros trabalhos, né? Em outras... Em, outras, é, em outra dinâmica, mais uh, um exemplo, né? É, hoje eu tenho um projeto que tem uma região aqui do Rio de Janeiro que se chama Pequena África, que é um, um local bastante importante aqui, porque foi o local que mais recebeu escravos, abos, né, na época. E, então, eu estou com um projeto ali que é fazer um mapeamento um sonoro dessa, dessa região e tentar fazer uma reconstrução da história ali, né. E aí eu, eu trabalho com relatos de pessoas que vivem ali, ou pessoas que transitam por ali, ou pessoas que têm alguma afinidade com a, com a área e também com os... em alguns locais específicos. Né? E aí, no final, eu vou fazer uma espécie de peça sonora que vai ser colocada no mapa também e identificada em cada local para que as pessoas possam acessar aquilo ali e levá-los para algum lugar assim algum ponto da história para além do hoje e do amanhã do ontem fazer uma que aí, isso é uma mistura um pouco ali de do, do simbolismo de uma ficção e de uma realidade né então, e aí é... isso também é, acabou influenciando a, a forma de o que que eu quero fazer no futuro assim vou terminar meu doutorado e aí né vou continuar eu não consigo mais continuar na biologia só como uma biologia sem pensar nessa parte da ecologia humana sem pensar em todo o ambiente que ele tem uma influência é, não só dessa parte do, do animal ou vegetal mas humana ali, que tudo junto construído, construído tem uma história né? então assim. Eu ainda tô tentando pensar em possibilidades de, sei lá, num estudo futuro aí acadêmico, de como englobar isso tudo, né? E... ver isso aí. Mas, é, foi... sei. Eu, eu não gosto de usar o divisor de águas porque não foi isso, não. Ele, ele, ele deu uma remexida dentro de mim, assim, sabe? E aí... Me chacoalhou para algumas coisas que eu já percebia há um tempo, e, mas não tinha tanta força para seguir, sei lá, pensar até em questões da minha ancestralidade. Sabe? Foi tudo isso a partir desse movimento ali de construir projetos pensando mais é, as pessoas negras mesmo, sabe? me, me, me sentir. Sentir, me sentir mais identificada com isso, me reconhecer enquanto uma mulher negra. Então, Sim. isso tudo foi, foi muito, muito potente para mim. Potência é uma boa palavra, né? E fora que, em outra fala, ela deu o exemplo da, da árvore. Quem há de contar a história da árvore quando esta for partida, né? E pelo Rio de Janeiro temos essa péssima mania de sair cortando árvores, não tanto como Minas Gerais, que lá o negócio está feio mesmo no interior da cidade. Mas contar histórias, saber ouvi-las e principalmente senti-las, isso isso para mim é um ponto muito forte, foi um, está sendo, né? Foi um ponto muito forte nesse projeto e tal. Poder escutar relatos de pessoas assim feitos com sinceridade, né? Nada muito direcionado, foi bem bacana. E as reflexões que advêm daí, né, em relação ao tempo que ela foi dita e ao tempo que ela é escutada. Sabe? É como pedras de rio, né? seixos, contas, que a gente as une um colar e, para não pendurar em torno de um pescoço, a gente pode apreciá-los devidamente. Perfeito, muito bom, muito bom. A gente Estou muito satisfeito. Amanda, você quer comentar mais alguma coisa? Por mim, eu estou bem satisfeito com o resultado da conversa. Amanda, eu acho que quer comentar sim, porque ela falou que ia estudar biologia se não fosse <risos> história. Então, eu desconfio que ela quer alguma potoca com a Keila, viu? Não, eu, eu ia falar é que até agora, desde que começou, eu estou aqui pensando como é que juntou biologia com isso e, e tipo faz sentido, sabe? Eu achei muito bom, porque a gente estava comentando, né, com outras iniciativas, e sempre tem essa questão interdisciplinar, mas normalmente pega ali a área de ciências humanas, né, tipo filosofia, história sociais, aí pega linguagens, às vezes também rola TI, né, essa parte da tecnologia, mas biologia foi a primeira vez, assim, e eu achei é. muito bom, sensacional. Nunca tinha parado para pensar nessa possibilidade, e fez todo sentido, né, mas... Ah, eu acho que era mais isso, assim, acho que eu fui contemplada aí pelas questões que o Ian colocou, e também queria agradecer demais a disponibilidade de vocês, que acho que eu vou precisar de muitos dias ainda para digerir tantas informações aqui e, e pensar. É, gente, a gente agradece muito, é, não só em nome de nós dois, mas assim, a gente está aqui em nome de todo um grupo também, né? assim como vocês dois estão aqui em nome de um grupo de pessoas, a gente também está em nome de um grupo de pessoas, então a gente agradece em nome do Centro de Humanidades Digitais, a gente espera muito manter contato com vocês. A gente tem ideia de fazer com que essas iniciativas que estão pelo Brasil, que a gente está conversando, possam conversar entre si. para que O grande sonho seria uma espécie de compartilhamento de acervos facilitado pelas tecnologias digitais, para que as iniciativas pudessem ter os seus acervos em diálogo, numa espécie de linguagem em comum, para que pesquisadores e pessoas comuns, curiosas, e pessoas amantes da... Da, da, da humanidade de certo modo da cultura possam ter acesso a essas iniciativas então a gente fica muito feliz pela abertura que vocês tiveram em conversar com a gente hoje e a gente disse que talvez volte a incomodar vocês em algum momento chamando para eventos e para conversar com outras iniciativas também, mas obrigado de coração mesmo